Ai, deu uma vontade de pedir Mclunch feliz. Acho que vou pedir um. Ô, moço, quero Mclunch feliz. Está bem, moço. Está saindo pra já. Aqui está ah, seu é. Mclunch feliz. Espero que goste. Ué, tá sem queijo. Ah, oh, que ruim. Agora eu só correr. <risos>